Eita, rapaz. É que a live foi meio inesperada aí, galera. Que é da madrugada também. O jogo melhorou, mas a mira continua a mesma. God? Mira maravilhosa? Não. Que Que que foi, cara? Que que... que...